Vamos a continuar con las presentaciones. En este caso, ingeniero y consultor de redes, Douglas Fischer. Lo recibimos en el escenario, su charla sobre criterios de buen comportamiento para participantes de IXP. Por favor, lo recibimos con un aplauso. A Douglas. Bienvenido, Douglas. Sí, eh, Aquel de Número tres. Gracia. Olá a todos. Uh, vou falar em português, não vou fazer a piada de novo. Uh, bom, vim aqui falar um pouquinho para vocês, e não por acaso eu propus esse tema, propus outros também, mas esse tema em específico, porque eu sei que muitos dos que estão aqui são operadores de redes de XP, ou também, com toda certeza, na verdade, são se interligam de alguma maneira aos aos XPS que existem pelo mundo. É, isso aqui tem uma história, né? Critérios de bom comportamento para XPS. Antes de eu entrar nessa parte, é, vocês concordam que aqui estamos numa, numa sala que tem um acordo de convivência entre nós e que a gente está se respeitando aqui? Se uma determinada pessoa pegasse um telefone e começasse a falar alto, isso seria ir atrapalhando quem está apresentando é, atrapalhando quem está querendo ouvir seria um baita de um de respeito concorda é, ou por exemplo se eu andasse de sunga aqui por dentro do seria uma cena horrível mas também isso não seria não significa que isso é um comportamento inaceitável em outros lugares porque num clube de um clube de atletismo um clube de piscina ou algo é algo aceitável feio mas aceitável e o que, é que acontece? Eu, eu vim falar disso porque é um problema que acontece em todos os XPs, em maior ou menor escala, e dependendo da escala que toma, é, ele chega num ponto de massa crítica e atrapalha todo mundo. Agora eu estou entendendo que está todo mundo acá. As intenções dessa, dessa apresentação, falar um pouquinho sobre uh, os problemas que podem acontecer, né, em, em ambientes, sugerir possíveis métricas e de, de, de, de, de, de, de como medir um bom ou mau comportamento, inevitavelmente a gente está falando das duas coisas, né sugerir mecanismos automatizados de medição e provocar e, principalmente esse é o meu principal objetivo, provocar os demais colegas para que a gente possa juntos criar algo um pouco mais consistente, elaborado, formalizado sobre isso. É... para onde de roupa. Hum. Ah. Estou passando. Ah, cá. É, aqui um pouquinho de quem sou eu. Trabalhei algumas vezes em alguns lugares. Eu, eu, trabalho... eu já cheguei a uma conclusão quando fui preparar essa apresentação que eu estou há mais de 20 anos na área. Eu tenho só 39 anos, mas eu estou mais de 20 anos na área. Então, a carequinha ali, a cara de velho, é por isso. Faço parte ainda do Brasil Pirim Forum, apesar de estar um pouco ativo recentemente. E hoje trabalho numa empresa chamada Made for It. Né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é que eu caço briga e vou procurar coisas onde tem, é um problema que ninguém quer falar, eu vou lá e mexo, falo, converso para tentar resolver. Às vezes isso me traz uma fama não muito boa, mas se essa minha briga trouxer um resultado positivo para a comunidade, já me, dê, já me deixa feliz. A história começou sobre um determinado momento em que nós tivemos problemas, eu sou participante ativo no, XPBR, né? no XBR e tivemos diversos tipos de problemas recorrentes em um ambiente, desde rotas que são filtradas e é, continuam filtradas durante anos, é, é, participantes soltando coisas que não deveriam na rede LAN de um XP, eu resolvi na lista GTER, que é a lista de um grupo de trabalho um NOG, equivalente a um NOG do, do Brasil, falar sobre isso. E a ideia foi inspirada no Manners, inclusive, só que mais focada para o um ambiente de IXP, tá? O que acontece dentro de um IXP, as coisas erradas e certas que acontecem dentro de IXP. Uh, os, e troquei essa ideia, tive algumas repercussões com amigos, bastante no privado. É o que seria o comportamento inadequado de um dentro de participantes dentro de um XP? Uh, bom, esses comportamentos inadequados decorrem do quê? De falta de conhecimento ou capacidade, e, quando, e isso em dois escopos, tanto falta de conhecimento e capacidade, capacidade no escopo técnico, ou seja, a configuração, a operação da rede efetivamente, e um dos problemas que eu tenho certeza que é recorrente em todos os XPs a falta de conhecimento e capacidade no escopo administrativo gerencial no sentido de que é, pessoas que são notificadas e não respondem, pessoas que não não cumprem a, a, as, as questões burocráticas da inter, interconexão com os ISPs e isso de todas as, as pessoas que eu converso que são relacionadas a ambientes ISPs essa é maior é uma reclamação bastante recorrente certo a gente tem os problemas de dedo gordo que todo mundo aqui já fez um dedo gordo, que quem opera a rede aqui com certeza já fez um dedo gordo. Se não fez, eu digo que está mentindo, ou não sabe, ou, ou ainda não teve tempo suficiente. E a má-fé, que a gente sabe que tem gente que opera as redes com má-fé. É... Só um pouquinho que eu... Como, como eu comentei, é uma maneira não exaustiva de falar sobre isso, porque existem muito mais maneiras de, de falar, de muito mais pontos a serem tratados os principais que são sempre recorrentes são a ARP flood, vazamento de rotas, o vetor de DDoS que é um que é algo que está se cada vez tornando mais difícil de se lidar com os ISPs porque e por que, que é mais difícil porque você tem uma é uma, uma rede multilateral então você não tem uma inter, uma interface em que você trata com uma pessoa só um router só você tem que tratar com todos os routers então se você baixar aquela interface você de você fechou a tua comunicação com todo mundo, todo mundo não, mas todo mundo que te interessava dali. Então, não, não é um, uma torneira que você pode fechar totalmente, é mais, um pouco mais difícil, até para a detecção é mais difícil. Injeção de rotas é, erradas, o que eu chamei aqui de parasitas, uma coisa que acontece e acontece recorrentemente, determinados, determinados participantes injetam rota estática apontando para a rede de outros coleguinhas e fazem com que a rede de outros coleguinhas transporte o seu pacote de um lado para o outro, isso é Bem feio, bem ruim, e acontece com mais frequência do que vocês podem imaginar. E a maior dor é a falta de, de resposta à tentativa de contato. Esse aqui é um print de mais de um ano atrás, é, sobre a, do, do, do look inglês do X São Paulo, é, sobre as rotas que estão filtradas lá no. no rotas que estão filtradas lá no X São Paulo. Vocês estão falando aí de. Participantes que estão com 267 rotas, 110 rotas filtradas e assim por diante. Isso aqui foi depois de eu, durante três ou quatro semanas, ficar incomodando recorrentemente todo mundo através das listas de e-mail. Oh, arrume isso, arrume isso, arrume isso. Eu não coloquei nessa apresentação, mas se você for olhar isso hoje, temos participantes com quase 3 mil rotas anunciadas e sendo filtradas pelo route servers. O pessoal do X está fazendo a parte dele? Tá. O route o server está funcionando lindamente. Só que, cara, essa rota tá lá há, sei lá, um ano. Ninguém tomou a própria... A, a, a, a, a, não teve a proatividade de falar, cara, arruma essa meleca aí. Seja o próprio participante do X ou ele falando com o seu o seu downstream para não parar de anunciar. Isso é um problema que nós estamos... O problema tá ali, nós estamos vendo e não estamos tomando atitude. E eu estou falando aqui só no escopo do roteamento. É... Esse aqui é, é também de um ano atrás, interage muito menos com o pessoal do The Six Temos aqui a bagatela: participantes anunciando 15 mil rotas filtradas. Legal, hein? Esse cara praticamente não está propagando. Temos aqui participantes com 11 mil rotas filtradas, 6.500 rotas filtradas. O, o, o XP, nesse caso, está fazendo o papel dele. O route server é lindo, está tudo beleza, está tudo funcionando. Os demais participantes não estão sendo afetados. Mas nós estamos na iminência de um problema. Porque se algo... Sempre tem duas duas duas cadeias que se quebram, duas é dois elos que, que se rompem para que algo aconteça errado. Se, hipoteticamente, algo de errado acontece nesse route server e essas rotas que estão represadas passam a vazar. Olha o colapso que isso aconteceria na rede. Esse é um ponto. Ah... Né? Uh... Eu vou voltar um pouquinho aqui, assim que eu conseguir interagir melhor com esse. Lá. Assim que eu Eu falei um pouquinho sobre ARP Flood, por exemplo, e ARP também é um baita de um problema em todos os ambientes. Temos soluções que estão sendo desenhadas e implementadas por diversos x inclusive é, o D6 fez um anúncio formal, parece que existe outras conversas do próprio XBR e outros, que é o EVPN, onde tem supressão de ARP, supressão de broadcast. Mas o que acontece, é, boa parte do nosso público aqui do LACNIC, de menores pequenos ISPs, usam, por exemplo, o Microtik como roteadores, e a configuração padrão do, da verificação de ARP do Microtik é de 30 segundos. 30 segundos, 30 segundos numa rede com 2 mil participantes, ou o cara tendo que perguntar a cada 30 segundos qual é o Mac de cada um dos 2 mil IPs, isso vira um barulho infernal, isso consome CPU de todo mundo, isso está errado. Isso tem que ser corrigido. E a gente tem que medir isso e falar, cara, isso está errado. E é isso que eu estou propondo aqui, certo? E, e nesse momento eu vim sugerir as métricas, que são algumas que eu, fui, eu levantei, e essas métricas saíram basicamente da minha cabeça num determinado momento, e alguma conversa com alguns amigos, eu botei isso aí num, em texto escrito, resolvi trazer para a gente, quem sabe, achar mais alguns doidinhos aí, a gente se juntar e fazer alguma coisa positiva em relação a isso. Quais seriam as possíveis métricas e mecanismos? Sniffer de broadcast, broadcast na LAN, onde eu captura, capturaria, mediria, é, os, consumir a, os, o que os route collectors, não só do próprios route servers, mas de outros route collectors é, têm, e eles informam o que está que vazando de rota, o que, que não está vazando de rota. Um bloqueio, um, um problema bastante grande também, que se tem com... com os participantes de XPs são participantes que usam alguma engine de, de BGP, que é muito barulhenta. O que, que significa isso? A cada. É, uma determinada. Dá uma oscilação. O cara tem uma rede grande, uma rede com dois, três mil nós, dá uma oscilaçãozinha lá na, não sei aonde na rede dele, up, e ele sai replicando aquilo. Aí ele, em um segundo, fala: a rota caiu! Um segundo depois, a rota subiu. Depois, a rota caiu. Isso tudo consome processamento, isso tudo. É, suja a, a comunicação do BGP que deveria ser uma comunicação limpa tá? É, status de valor e validação dos contatos pelos operadores de XP, que é uma maneira de corroboração com a validação dos contatos dos abusos, você veja como as coisas se encaixam, né então, buscar isso e falar, ó, eu eu sou o XP Douglas e eu validei o contato do Tomás, e tava, eu validei a, um mês atrás e ele me respondeu se eu validei e está certo, por que que eu não posso falar isso? Pro... Ei, Lachnik, ó, eu conversei por esse contato que o Tomás aqui, são mais peças injetando informações, é, corroborando para as mesmas informações. É, temos a questão, olha, uma coisa bem legal que foi falado, no, acho que no primeiro dia, sobre o XPDB, informações sendo trocadas é, entre os, Ix, os XPs. Se vocês fizerem o traba trabalho, eu posso até me dispon me, me dispõe a ajudar, se você for procurar quem que está com as rotas vazadas aqui, você vai olhar que vão ser sempre os mesmos 10 que estão fazendo cagada no, no Falei cagada, né? Desculpa. Uh, uh, é, é, desculpa. Mas vamos lá. São sempre os mesmos 10 que estão fazendo coisa errada no, lá, em, lá na Alemanha, lá em Nova York, no Brasil, no Chile. É sempre os mesmos, cara cara tem que tomar um tapão na orelha, mano. A gente tem que metrificar e falar, esse cara tá fazendo errado, arruma, que senão eu vou chutar sua bunda. Desculpa, mas é isso. É... Aqui, uma, uma breve lista do que eu citei, são diversos exemplos, tá? Então, é... o, que, o, que, o que se consideraria é, coisas erradas, tanto no escopo administrativo, quanto no escopo operacional? Por exemplo, um determinado X entra em contato com um determinado participante e falando, cara, eu preciso que você pare de fazer é, varredura de SNMP na rede LAN do IX. Pô, o cara leva dois, três dias para responder? Está errado. Não pode, isso tem que ser metrificado, Isso tem que ser registrado em algum lugar. E ao é mesmo cara que faz errado no, no, no extremo sul do Brasil, ele vai fazer lá em Miami também. Só que lá em Miami ele sabe que se ele fizer errado, é, lá custa muito mais caro para ele. Mas às vezes o cara fica meio relapso em determinados pontos. É, eu não vou detalhar todos os pontos, porque é um e-mail longo, esse é o link que está ali dessa thread que foi, foi, foi feita há algum tempo atrás. tá? E vou tentar passar, não vou falar, se vocês quiserem perguntar em algum ponto específico, eu até queria deixar um pouquinho de tempo para o final para abrir para perguntas. Tá? É, mas são pontos que eu coloquei. Saíram neste momento saíram só da minha cabeça e eu quero que vocês me ajudem a tentar concatenar isso tudo e produzir algum tipo de material, tá? É, só passar, passar, correr os olhos aqui rapidamente. É, ah, uma coisa bem legal. Alguns X, inclusive muito, dá, parabenizar a equipe do XBR também estão implementando recentemente um mecanismo de black hole pra, através dos hot reflectors, onde você faz uma filtragem, isso é muito não é o ideal, mas é muito positivo quando você está sofrendo algum tipo de ataque e, e o que acontece, parte desse para que esse mecanismo funcione existe uma colaboração de que é necessária nas regras de filtragem do participante do XP para que ele aceite determinados filtros é possível de se criar mecanismos de validação que se para verificar se o participante está ou não fazendo essa policy. e essa mesma esse mesmo mecanismo vai servir no XBR no D6 no EMAS X no Pit Chile no em todos eles porque é o mesmo mecanismo então isso faz muito sentido que esteja em código aberto e colaborativo entre todo mundo eu não sou programador tenho uma noção de como fazer mas é uma ideia legal a, a ser compartilhada e o cara que não está fazendo, isso viraria um painel de checkbox, verdinho, vermelhinho, verdinho, vermelhinho. Pô, o cara que não está fazendo em todos eles, puxa a orelha do cara. Oh, amiguinho, se você não arrumar, puxa a tá sua bunda. Opa. Um exemplo clássico aqui. Gente, um X e o cara está soltando... Estão tá, vendo esses protocolos aqui? Eu não consigo apontar, mas estão vendo esses protocolos PADID, PPPOE, DHCP Re, é, Request, soltando Reload OSPF na velanda do, do IX. Gente do céu! Isso é vergonhoso! É vergonhoso, é inadmissível. E se você for ver, é o mesmo cara que está fazendo erro em todos os lugares que ele participa. Então a gente tem que metrificar e, e, e, por, e tomar as atitudes que precisam ser tomadas. É. A gente teve um caso é, não em um determinado I x o cara soltou ICMPV6RA, o primeiro, dois caras burrinho nesse caso aí, desculpa a expressão, mas um burrinho de um lado e outro burrinho do outro. Um colocou a configuração do roteador dele em modo baunilha e ele soltou o router advertisements. E o outro burrinho do lado de lá, não configurou o roteador dele do jeito certo e aceitou o router advertisement, meteu rota router default e arrebentou a rede dele. Isso é inconcebível. Então, uh, e de novo, isso acontece repetidas vezes. Quantos tickets acontecem em todos os X em relação a isso? Certo? Eu vou falar um negócio que eu já fiz, que é, foi feio, mas eu me incomodei tanto. Tinha um determinado cara soltando DHCP request num X que eu não vou dizer qual que é. Pô, o cara estava soltando DHCP request na LAN do X. Aí eu fiz uma, uma malvadeza, eu peguei, configurei um DHCP server na mesma LAN e entreguei um IP para ele. Não vou contar que, foi, que era o 8888. Né? Ah, errado. Eu, eu, nesse ponto, é assim, vamos lá, eu usei armas do mal para combater o mal. Errado. Tá? Me arrependo disso. Ah, vamos lá. E diversas outras coisas que são correlatos. Boa, não, é um, é um, aqui é não exaustivo, mas mesmo não, sendo não exaustivo, é longo para caramba. Não vou ficar pontuando tudo aqui para vocês. O que fazer com essas informações? Bom, se o cara não está... Se, se o Manners, que é uma brincadeirinha com um acrônimo ali para falar de boas maneiras em inglês, e o cara não está se comportando, uma das coisas seria a gente ter um canal para comunicar o Manners de que isso não está acontecendo corretamente. Uma outra uma outra metodologia seria o próprio Pulse, que tem está tá tendo alguns desenvolvimentos interessantes, olhando para... Look inglês dos hot, dos hot servers e coisas desse gênero, ele coleta as informações. As informações já estão sendo coletadas. É... Aí vem um ponto bastante importante: o que fazer com essas informações? Sanções e penalidades aos participantes. Assim, eu já, eu sentando na cadeira do operador do Xp. Aí determinado participante está fazendo um monte de coisa errada está atrapalhando um monte de gente, o final de semana de um monte de gente que é participante daquele mesmo XP, inclusive dos operadores, e esses caras não têm o argumento necessário para ir lá e dar um chatidão na porta do cara, porque se eles fizerem isso, eles sabem que vão ter alguma represália, Tanto, é, principalmente da, da comunidade. Então, se você tem uma normativa, se você chegar e falar assim, você não está seguindo determinada normativa, e se você não seguir, eu tenho, você acordou comigo aqui que eu vou chutar sua bunda, shut down na porta, derruba a sessão BGP do cara, é, aplica algum tipo de controle limita, limitador, certo? É, e aqui, opa, e aqui a o final da, da, da apresentação, que é realmente o que, eu, o que eu tenho como missão nesse nessa apresentação é vir aqui, eu tenho certeza que muitos concordaram e não estão confortáveis em expor, alguns discordaram, e mesmo os que discordaram, eu queria provocar vocês para conversar isso, sobre isso, e quem sabe disso, dessa provocação, essa conversa, sair algum tipo de material que se possa ser utilizado daqui a um ou dois anos e integrar. É... E Assim, eu acelerei um pouquinho, passei por cima. Se vocês quiserem voltar em alguns pontos, é... a, a ideia é mais ou menos essa. Não sei como está o tempo, Jorge. Não vem me roubar tempo que a gente chegou, você começou mais tarde. Hein? Sim, cinco minutos. Ok, suficiente. Se alguém quiser fazer perguntas. Sí. Eh, bueno, tenemos espacio para un par de preguntas. Eh, por acá estaba Andrés eh, y Wesley, y, y, y tenemos a Wesley. O sea, tenemos los dos que van a preguntar. Por ahí está Galvao también. Entonces, eh, Andrés, Wesley, Galvao. Son lo, las tres preguntas que vamos a tener para Douglas. ¿Ok? Yeah. Cierto. Gracias, Douglas. Muy buena tu presentación y refleja... Todo lo que nos sucede en los XPs, digamos, lo que no sé si presentaste es la problemática y quiero saber si la resuelven en nosotros XPs cuando un ISP eh, se como default gateway el root server de la IX, entonces eh, se sobrecarga el procesador del root server y muchas veces te puede tirar toda la red si manda gran cantidad de tráfico. Eh. Es una problemática habitual. La otra, que no sé cómo... Eso, me gustaría saber cómo lo resuelven en otros XP. Si ponen una CL o cómo hacen, digamos. La otra es cuando utilizan la IP de la, del XP para hacer NAT. Y, <risa> y la otra, la tercera... siga A ver... Eh. Bueno, le doy espacio. A lo, y la otra es... Eh, dije lo del routing... No, básicamente la, la más problemática es la del default gateway, porque eso afecta a toda la red. Y si y si rutea 100 GB de tráfico, bueno, en realidad es, es chiquito, no, no, nadie que trafique 100 GB va a poner una default, pero alguien que tiene 10 GB generalmente puede tenerla, porque un consultor lo setió y se olvidó de sacarla, eh, y se le cae el tip y obliga a todo ese tráfico que antes salía por el tip a que vaya al XP, y eso nos genera problemas. Eh, yo no soy un operador, ya. ya, ya... Estive envolvido em algumas operações de pequenos IXPs. Tá? É, não sou correntemente um, um operador de XP e talvez tenham coisas mais inteligentes para se fazer. Mas a primeira de todas é que o route server não pode ter FIB vinculada a, a, a, ao ambiente local. Por mais que ele receba os pacotes, ele vai gerar, jogar para fora. Complementarmente, você trabalhar nas portas de acesso com ACLs, ah, hum. olhando para ah, é, MAC Address e IPs de destinos, talvez seja algo que te ajude. Esse é um ponto. Sim. Não sou o operador de rede, existem inclusive duas RFCs que falam sobre ambientes de hot servers e ambientes de XP, recomendaria que tratasse. Sobre especificamente essa questão do fazer NAT com IP do XP, isso é extremamente errado e errado de dois lados. Um lado é o cara que faz isso talvez por ignorância, ignorância no sentido, não sei como se, se isso tem algum, uma interpretação diferente no espanhol, mas de não saber, talvez porque por ser desconhecimento, ou por bafé mesmo, por mas esse é um ponto muito sério. E aí o erro é uma parte do erro é do IXP, porque tem uma RFC que diz que se a LAN, existe uma LAN de IXP, ela deveria ter uma rua com a SN0, e é obrigato... a obrigação do XP monitorar a DFZ, a rede full routing, e descobrir, se tiver alguém propagando aquela rota LAN para algum lugar, tem que dar um tapa na orelha do cara. Não é, ta... não, não é tapa na orelha, você tem que ir lá e chamar a atenção do cara. Certo? Esses são os dois pontos. Você sei se sua pergunta. Não, sim, respondiste. A terceira é quando brilham toda a sua rede e te mandam toda a sua rede em capa 2, hacia <risos> Hacia a porta do XP. Obviamente, aí a limitamos com access list, não? Mas é algo habitual também, que haja um bridging. É, isso, isso é um, é, seria bastante longo. Me, se você quiser me procurar, a gente bate um papo sobre isso. Alguma coisa eu posso tentar te ajudar. Uh, é, é, é, esse, esse, não, esse não é um problema só seu, tá? É um problema de todos os XP. O laca tem o escopo é, mais, de, mais formado do escopo administrativo, mas eu creio que vá se formar algum tipo de corpo técnico para suportar os pertencentes ao lacaex. então eu acho que seria um bom caminho, tá? Wesley, muito boa a tua apresentação, Douglas, parabéns. É um realmente um são problemas que o Wesley do Paraguai, desculpa, é, são problemas que a maioria das pessoas é, sofrem estando no ambiente de X. E eu queria obviamente fazer uma contribuição ao teu trabalho aí, que no meu ponto de vista a maioria desses problemas poderia ser resolvida de forma política e não técnica. E aí eu vou usar o gancho da primeira coisa que você falou na sua apresentação, do conceito de comunidade. Toda comunidade ela é regida por uma política. Um país ele é regido por uma constituição. Se você vai se filiar a um clube, você tem um código de conduta a e seguir. Sim. Então, eu acho que muitos desses pontos poderiam ser resolvidos, inclusive na lista de políticas, na lista do LACNOG. Nós temos códigos de conduta ali. E aí nós não estaremos colocando também a tarefa de polícia no X. Quem é que regula a conduta? A própria comunidade. Então, se existem, se existirem métricas para metrificar os problemas que acontecem no ambiente do IXP, e isso é transparente para a comunidade, assim como uma pessoa viu você andando de sunga por aí agora e falou assim: olha só, está ali, ó, ó, ó, um, dois, três. Então, a própria comunidade faz o burburinho e ou esse cara se ajusta e aí no último ponto nós temos o código de conduta para poder dizer, olha, você está incumprindo o artigo tal tá inciso X do ponto não sei o que lá e nós infelizmente vamos ter que derrubar a tua porta, nós estamos te dando 24 horas para que você se corrija. Então talvez pode ser uma via de mão dupla Onde, de um lado, nós temos a, a ferramenta técnica que metrifica isso, e do outro lado, nós temos a ferramenta política, que é o código de conduta, que vai definir finalmente o que, é que pode ser feito com aquele cara que está incumprindo aquilo ali. Porque realmente, quem está sentado na cadeira dá um shutdown numa porta de 100 GB, porque o cara está fazendo brincadeiras não. ali, realmente. Hum, é, no... coisa... é, é um lugar onde eu não gostaria de estar sentado. Com toda certeza, porque atrás de uma porta de 100 GB. Gigas... Se você fizer uma, uma matemática aí de 2 mega por cliente, você tá faça conta, você tem 500 mil é, pessoas atrás disso aí. Né? É isso? Acertei? Não. 5 mil? Não, 500 mil pessoas, 500 mil usuários finais, 2 mega, que é a média de consumo, mais ou menos por cliente. Então, você vai derrubar a conectividade de duas, 500 mil pessoas, é um negócio que pesa no coração. Só que, para esse operador, se ele tiver escrito, definido, dizendo que vai ser assim, e ele tem o respaldo, de alguém maior que ele, formar um conceito de conduta de comunidade, dizendo, esse cara está fazendo mal para todos os demais, vamos chutar a bunda dele, esse cara fica respaldado a fazer isso. Não estou falando que o cara tem que ser do mal, não. O objetivo é melhorar para os demais. É... E tem uma outra complementação que você falou sobre a parte do, da, do resolver no escopo político, tem uma tem uma parte que é assim, não existe, eu não me lembro exatamente, não sou não sou do ramo do direito, mas existe uma, uma legislação que não tem punições definidas em sua sua regra, ela é inócua, certo? Ah, vamos fazer uma lei que proíba isso, mas se proibir e não definir, o que vai acontecer se não se fizer, tá errado. Ele falou que acabou, mas deixa o Galvão perguntar, por favor. Galvão. É na verdade queria te parabenizar pela apresentação e dizer que a nossa luta lá no XDR é, é, é diária, né, com relação a esses ataques, com relação a, a essas infrações que acontecem, né, no dia a dia da rede. Então, se não tivesse essa política nossa de, de correr atrás, de, e, e tentar sanar ponto a ponto o X, aparentemente não não acontece. Ele ia, certo. ia ser em vão ali, no dia a dia, não uhum. tem como, Então, sim. mas primeiramente só para te agradecer aí pela apresentação e dizer que essa luta é, é dia a dia. É, um e tenho certeza que se, não, se a luta não acontecesse, o, o, o, as pequenininhas coisas somadas já trariam o um colapso e a gente não teria o que tem hoje, que é uma coisa tão bonita. Exato. Agradeço e também sim. a todos, apesar de eu ser um cara muito chato, eu admiro demais o trabalho de vocês, tá bom? era isso muito obrigado gente okay. bom bueno, um aplauso para para Dula muitíssimas gracias, Dulas muito bem e vamos